os pais do Robson para saber como ele se comportava na outra escola, se era sempre de portas fechadas, é preciso saber como agir com o menino, se ele teve algum trauma ou outro motivo para querer ficar com a porta fechada, os pais também precisam confiar na escola, participar sempre e conversar com os professores, os pais de Robson deveriam conversar com o filho, leva-lo a um psicólogo e continuar lutando para melhorar esse estranhamento do menino pela escola os pais têm que insistir, mas com calma, paciência, conversando para ele ficar na aula. Questão 4. Carolina